Se os cacos ajudassem a invadir o Brasil, talvez seria certo. Esse país eh, tem um centralismo muito forte, isso acabaria sendo um problema. Cara, tu, tá, tu sabe como é difícil tu pegar e levar uma arma num avião no, no Brasil? A burocracia que é. Tu tem umas regalias, tá? tu tem umas regalias. Tu, tu embarca primeiro, sai primeiro, eles querem tu longe. Daniel. E outra, tu acha que o pessoal vai pegar e perder tempo pra isso? Cacos normalmente tem famílias, pessoal. Cacos normalmente tem famílias, amigos, empresa, gostam da própria vida. Por que, que o cara vai lá se matar pra salvar o Bostil? deixa a gente ser burro, sério, eu, tipo, não tô falando quem comenta isso daí, mas eu digo assim, ó achar que isso é uma solução pô, vocês são tão tapados, feito cogos né, que acha que porque ganhou uh, 30 mil votos em São Paulo não, desculpa, <coughs> 33 mil votos em São Paulo, tá não dá nenhum bairro de São Paulo 33 mil votos, logo ele agora foi eleito como o quê? Qual que é o prêmio de consolação, clã? se ele não foi eleito como filho do deputado estadual, né ele tem que ser o quê? Ah é, representante nacional dos ANCAP, é o prêmio de consolação, é aquela pessoa que não consegue levar uma perda na vida, daí foi criada para ganhar um prêmiozinho, ó, oh, pelo menos você tentou, olha que bonitinho. Ai, Coguinhos, você é tão especial, você é tão inteligente, toma aqui, toma aqui o prêmio de consolação, você agora é o representante democraticamente eleito dos libertários, né? E aí? Ai, peguei o um fundão sim, sou de família humilde, peguei o um fundão sim. Daí falava que não ia usar o dinheiro, que ia doar tudo, e agora tá dizendo que vai pegar o dinheiro todo, vai socar de assessor e não sei o quê. Ah, Rogus, já quebrou as promessas, mas tu nem foi eleito. Rogus, você tem que aprender. Tu primeiro é assim, ó, tu primeiro engana a população, isso aí tu começou a fazer bem, tu engana a galera, tá? Aí, quando tu for eleito, essa parte tu não conseguiu fazer, quando tu for eleito, aí tu volta atrás das promessas, entendeu? Tu primeiro engana, isso aí tá fazendo até que bem, daí depois tu volta atrás. Porque se tu fizer ao mesmo tempo, não funciona, tá? Então é esse o negócio. Tu tá querendo ser vereador Lembra, tu tem que ainda fazer as promessas. Tu tem dois anos pra fazer promessa Tu vai dar uma vela pra cada santo. né Vai dizer que, sei lá, se eu falei alguma vez isso, eu darei meu cu aos cachorros e não sei o quê. Vai ter gente daí mandando isso daí pra mim. Eu vou ter que pegar e rir muito. Né? Vou ter que mandar os prints, essas coisas. Né? Vai ter tu pegando e fazendo o Paulo Cox e o Tapalho Fox. Vai dizer, ai, ai você pegando o vídeo meu de 2016. Sendo que tu tá se contradizendo desde o início da campanha até a véspera da eleição. Em dois meses já falou bastante besteira. E assim vai. Entendeu? E o negócio todo do disso daí é que a gente tem o quê? A gente tem a galera se afundando cada vez mais. Sendo o Cogos, que eu fiz o vídeo, perdedor de eleição declara guerra ao libertarianismo, que é ele falando que nós libertários, né, que se nós não votarmos no mito, nós não só temos um lugar reservado para o inferno, mas o Kogos fará questão de conseguir um helicóptero e mandar você para lá. Você tá vendo? Tá?